Saúdo a todos com muita alegria na nossa saudação franciscana de Paz e Bem. Sou o Frei Gastão, eh, trabalho atualmente na paróquia São José de Itaquari Antes trabalhei na paróquia São Cristóvão de Lajado, na promoção vocacional e também nesse trabalho bonito das missões populares em muitas paróquias. E estou me sentindo muito bem, feliz. Taquari é uma realidade diferente, estou ainda me enculturando. É um povo luso, na sua origem. Sete casais, em 1765, vieram pelas margens do rio Taquari, chamado Tibiquari, e se instalaram nesta região. E para eles certamente não foi fácil, mas a primeira coisa que eles pensaram é construir uma capela que depois logo mais é uma capela tão simples que logo depois tiveram que construir outra. Então é um povo muito religioso e Taquari hoje tem duas grandes celebrações: a festa de São José e a festa de Nossa Senhora da Assunção. Nós temos lá Maria e temos José e Jesus deve estar muito feliz lá em Taquari sendo bem em casa, estando bem em casa. E essas duas celebrações, cada ano se faz duas grandes missões. E, e São José passa por todas as comunidades, 24 comunidades, e igualmente antes da Romaria da Assunção, que reúne em torno de 30 mil pessoas, às vezes a mais, e também a Nossa Senhora passa por todas as comunidades. e Tem um grupo grande que acompanha, e celebra, e vibra e canta, é um verdadeiro espetáculo. Então nós temos muita esta expressão de fé do povo, esta religiosidade popular. É um povo muito acolhedor. Eu sempre digo que cair no abraço deste povo. E um povo também que respeita outras etnias. É, muitos alemães, italianos vieram integrar o povo açoriano e estão muito bem integrados. Então os grandes desafios da nossa paróquia, sem dúvida nenhuma, são assim de sair, aquilo que o Papa nos pede, sair lá da, da, da casa canônica, sair da igreja e ir ao encontro do povo e principalmente dos mais pobres. Nós temos três vilas, a Vila São Francisco, a, a Vila São José, a Vila Santa Clara, que precisam mais da nossa ajuda, mas também é, é, procurar os afastados, aquelas pessoas que por um ou outro motivo se afastaram da nossa igreja. Então são grandes desafios, além de muitas coisas que nós precisamos fazer na estrutura materialmente, na casa canônica, na igreja, mas como nós vamos é, recuperar ou é, dar aquele entusiasmo de novo ao povo. Então... É, eu digo assim que nós precisamos ser sim os grandes entusiastas do carisma franciscano e levar esta alegria, este entusiasmo para atrair o povo a Jesus Cristo no carisma de São Francisco de Assis.